Os bons negociadores são como detetives, são como aqueles advogados que a gente vê nos filmes interrogando o suspeito. Faz uma pergunta, deixa a pessoa falar, faz uma pergunta em cima daquilo que a pessoa tinha falado e quanto mais a testemunha fala, mais ela vai entregando ouro, mais ela vai confessando. É isso que você deve fazer na negociação, falar menos e ouvir mais. O problema é que a gente é, muitas vezes fez curso de como falar, mas nunca fez curso de como escutar, de como ouvir. Isso é a grande diferença do negociador amador e profissional. Você quer desenvolver as suas habilidades em negociação? Participe do curso Imersão Total em Vendas e Negociação, dia 13 de maio, dia inteiro. Olha, aqui tem um telefone, aqui tem um site para você visitar. Não deixe de participar.